Olha só. Tinha que ser Roblox. Tinha que ser. Ó. Oh, ó, oh, você já vê aqui pelo... Pelo naipe do negócio, né? Olha lá. Tava aqui de boa. É, tacando pedra na lua, uma expressão. É, realmente, já tava mesmo. E de repente apareceu aqui. Edward. The man Etienne Tran. Tipo assim, o que, que é isso, né? Quando, de quando você arrasta aqui pra baixo, ó... O game é inspirado no jogo Chocho Cho Charles na Steam. Deu, nossa, o que é Chocho Cho Charles, né? Cara, o que tá vendo que Chocho Cho Charles é um jogo de gente que é pago? Que é de um de um de um, de um Charles, é de um trem muito louco, que fica atacando os outros. Deu, ah. Não sei se é de terror, né? Acho que é de terror. Eu acho, só, ah, só acho a cara do bicho aqui, ah, sumiu. Tipo, então, eu assim, ó, bora trazer. Então, né? Tamo aqui. Tá. Eu tenho uma arma. Gostei. Deixa eu ver. É maluco? Quero ver o crédito dele. Então, tem uma galera aqui, é isso? O ah, que, que é esse aqui? Eu vou esse cara. Eu acho que ele sabe o que tá fazendo. Meu Deus. Ah. Passou o trem. Tá chegando aí. Chegou o trem. Você vê que tem muito trilho pra lá, né? que eu faço? Oh, o Messi! Lionel Messi aqui? Eu oh, sei é isso, meu. Segui esse cara. O é isso aqui? Troca. Ah, não quero arma, não. Nem quero ler o que se escreveu aí. Quero entrar no, no trem. Esse cara aqui ó, é o Lionel Messi, né? Super verídico. Tá, e agora? Como é que eu entro no ônibus? Entrou não... <risos> no ônibus. É complicado, hein? Como é que... E aí, o que eu faço, amigo? E... Co... São oito pessoas no jogo? O que eu faço, amigo? Lionel Messi, o que eu faço? Achei que você só jogava futebol, Sam. Que coisa. Enquanto ali, ó, tá brotando gente pra vocês vê, né? Ó, ó lá. Coisa louca. Só do Roblox, cara. Vê se me lembro de Aqui, ó, eu vou seguir ele. Eu acho que ele sabe o que ele tá fazendo. Que isso aqui? Ué, ué. Isso meu tá tava num parkour de repente fui pro trem T total sentido, né? Eu fiquei viajando para hotel de lugar nenhum, <risos> perigo alto. Ah, meu que, que é esse o mosquito aqui, o fio do microfone caiu, pera aí, aí pronto olha que merda é essa aqui cada um tem seu vagão, é isso? ixi pegar o que? logo que um Quem? é munição, né eu sou besta vida aqui eu acho que o que? porta, né abre a porta, o que? Ó, oh, cuidado comigo, entendeu? Ó, oh, ó oh. Você viu? Ixi, eu sou perigoso assim. Calma lá, pera aí Já tá bom, já Vou chamar a atenção do bicho do, do ruim aí Eu quero ver se dá tiro pra cima O que, que é aquilo ali? Mano, o que, que é aquilo que tá perdendo vida? É o trem? Mete bola Bala nele Irmão. Que isso? Minha vida, de onde é que eu tô perdendo vida? Você tá atirando em mim? Que isso? O que merda é essa? Corre, corre, corre. Roblox, né? Eu perdi vida. Que isso? Olha aqui, ó. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Eita, O não, não, pegou não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, nossa, ficou olhando um cara aqui, que isso? Ah, ele voltou. Ah, não. Nem vi. O que é isso? Só tem eu aqui. Não. Não, não, vou me cagar sozinha. Por quê? Eu vou ir, né? Tô morrendo tô ah, isso a gente faz Deus Deve ser... Nossa, ele que restou e eu tô com 5 de vida Ah, não, não Morri Ah, mentira Mas já É Novamente aqui Nós vamos tentar novamente Porque eu não aceito essa derrota Não aceito essa derrota, meu Que isso Agora eu chamei os profissionais aqui, ó. Galera. Descobri que eu tenho vida. Agora que eu descobri. Ó, oh, esse cara é muito louco. Dá pra comprar alguma coisa? Deixa eu ver se eu tenho dinheiro. Eu tenho 44 fichas. Eita. Interessante, interessante. Médico. Eu preciso de médico. Nossa, baratinho, hein. Um rim e meio. Pô, mas essa 12 aqui tá... Ó. Vamos pra ela. Ó. Não, pera aí. Tem que equipar. Calma. daí Equipa aqui, ó. Equipar. Oh, tem que... Eita! Ó, ah, que agonia, meu. Não, pera Ó. Cuidado comigo, hein. Eu tenho uma doce, irmão. Aqui, ó. Ó. Sua cabeça, ó. Pau. Muito louco. Mano. Os um caras profissionais que tava comigo mudando de server, é? Né? Não, é sacanagem. Não, peraí. É tipo Rainbow Friends, entendeu? Se você não assistiu o vídeo, vai estar tá aqui no card pra você assistir. Mano. Pronto, foi embora o trem. Já tô aqui com a minha 12 preparado pra qualquer coisa que aconteça. que que é proteção em primeiríssimo lugar? Travel! Traveling! Oi, perigo moderado, que isso? Ah, tá lá no alto aquele lá, né? É. É, tô vendo dá. Eita. Mano, eu sou sempre o primeiro a carregar, fico com medo. Você acha que não, mas eu fico. ó, aí ela equipada, cadê, cadê, chama, cadê, ó, oh, cuidado comigo, hein, vamos ficar todo mundo junto, isso aqui é tudo aberto, não gostei não, hein, aí tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, é volta, volta, Eita. Ei olha essa minha doze aqui, ó Toma, maquiadora 12 vai. Ele tá tirando vida de mim. Deixa eu tentar não. Não tô gostando. Eita, cuidado com o menino. É brabo. Bala, bala. Morreu um ali. Um revólver aqui. Isso aqui é pra perto, mas ok. Vai, vai, vai, vai. Logo, carrega isso aí. Nossa. Tem, tem, tem. Não, não vem pra cá, não. Ah, você não consegue quebrar? Ah, não. Não, não, não tem aranha. Você não uma, uma porta de isso, vai embora. Kiko. Vai chamar sua mãe. Não, não chama ela, não. Tô brincando. Mano. Que isso, meu? Foi de vida. Eu nem sei como é que eu me curo. Pra você ver. Nem sei. É assim? É só esperar? Tem que esperar a paciência? Olha lá, já tá vindo já o bicho Olha, ah, já curou aqui ah. Eu vou abrir essa caixa aqui ó. Não vem pra cá não Não vem pra cá não, não Vem pra cá não Fala. Vá nele eu Acho que eu não tiro não? Eu sou brabo Vem cá, vem Vou te pegar, maluco que louco, carrega Ai ai, ai ai não vale aí não vale pera aí tendo tudo que vamos lá amigo mano mano o cara quer me matar pera aí ah não o cara do dar com uma metralhadora ali e fala assim agora vou te pegar ah não deu pô comprar esse revólver aqui então negócio vai ficar louco, hein? Vou te pegar, hein? Você vai ver se eu não vou. Agora com o meu revólver aqui muito louco, você vai ver se eu não vou te pegar. São dois aqui, ó. O que tá carregando? Nem sei o que tá carregando. Equipar aqui, ó. Equipar. Eu vou trocar. Essa pistolinha nada a ver. Aqui, ó. Olha o que eu peguei. Oitão. Ah, não dá pra tirar? Ah. Sacanagem, né? Olha o naipe da arma e não dá pra tirar. Muito maluco essas fichas aqui. Dinheiro, né? Porque se der ruim, já fico rico, milionário. Esqueço tudo. Ou vou morrer. Vou colocar dinheiro aqui. Gostei. É isso. Fica longe, Tirei. Fica longe. Tô muito ocupado. Agora vem. Eita. Tá diminuindo. O falou que você acha que eu sou besta? Ele que tá tirando? Ixi. Ai, eu vou morrer, eu vou morrer. Ai, não, não, não, não. Eita. Eita, bica. Sai daí. Sai daí, gordo. Ô oh, gordo, sai daí, meu. Eu tenho mor então, viu? Tô cuidando aqui Mano, eu tô com ele, hein? Ah, meu Deus! Ah! Galera, ajuda aqui. Peguem vocês, não eu. Maluco, eu tenho um oitão, hein? Ó, ó quanto o vida tirou só o oitão. Você, viu, né? você fica, você tá ligado, né? Que o oitão não viu serviço, não. Ó, ó. vamos lá. Vamos ó, ó, ó, isso. Agora o que a gente faz? Se cura que eu tô com 40 de vida. Olha lá, sumiu. E agora, será que ele vai me deixar eu me curar? Com certeza não. Olha lá. Olha como é que ele vem. Esse gordo aqui, esse gordo que é alto não passa também, né? Não ajuda. Vai, galera. Vai, galera. Nós estamos juntos. Olha a metralhadora dele. Eu tô com 30 de vida, meu Deus. Eu também quero, hein? E se todo mundo é todo eu, eu Preciso de vida, preciso de vida, preciso de vida. Ele vem pra cá? Ah, aqui. Ele é covarde, eu só pega. só batalha mim. então comendo sorvete, ó. Ó. Ó. Oh, carrega lá. calma calma calma vamos começar ah não ah eu tava quase ganhando meu ah meu sacanagem o negócio desse então galera ah, tentei tentei meu não deu não deu tentei tentei aqui o bagulho Toda hora o cara vem me matar. Já pensou num negócio desse? Não um deixo em paz. Então, galera, deixa o like. Muito obrigado por esse vídeo até aqui. Falou. E eu fui.